Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha o Ponguito aqui, como sempre. Minha sombra pedindo carinho. Tá uma tempestade de neve lá fora agora, tá tão legal. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Peraí. Nossa, mãe, eu preciso ir lá fora puxar essa capa de novo do, do nosso sofá porque ele está. ventou tanto noite passada que descobriu o sofá. Gente, estou aqui só para dizer para vocês, na verdade, um oi e para encaminhar vocês para mais uns vídeos das semanas passadas, que anteriores, né, que passaram, porque a gente ainda tem umas coisinhas muito legais que a gente não pode deixar de compartilhar com vocês da, da viagem do Dani e tudo mais. Então eu espero que vocês gostem. Em dois minutos ele tá aqui na estação. Eu vim aqui na estação com o Pongo buscar o Dani. Ah, não vejo a hora dele chegar. Duas semanas e meia. Olha a ansiedade do menino. Mas não é porque ele, ele não sabe que o Dani tá chegando. É porque ele não gosta de ficar preso no carro enquanto o carro tá desligado. Ah, tá chegando! Eu Quando antes de dar um abraço no Dani, minhas costas travaram. E eu tenho um lugar nas minhas costas que, volta e meia, sempre trava de novo, é o mesmo lugar. Que raiva. Agora eu não consigo pensar mais nada além da dor. Mas eu tô bem feliz que o Dani tá em casa. Oh, oh, como é bom aqui. Então, primeiro que você pediu... Nossa, vem até tá Nossa, que vergonha, vai abrir aí, eu coloquei um monte de coisa pra proteger a né? cueca. Ah, vergonha por quê? Eu coloquei umas meias, né? <risos> Tudo pra fazer sei. o presente chegar inteiro. Não sendo cueca essa mão. Ah, cuerca não, só meia, mas tá limpinha. Tem a menor ideia Eu vou achar que é Merry Christmas Ai, assim. oh, <risos> obrigada, amor hum. Lip treat hum. Cheiro. Hum, que delícia, obrigada, amor Sites. Presentinho do Japão pra você ah, Valeu <risos> ele, ele acha que é de comer e ele foi no lugar onde ele come os biscoitos dele Isso com toda a certeza absoluta do mundo não, não faz parte da minha dieta Eu é, né? sei mas tá Mas é pra provar Vai Qual que você quer provar pra mim? Uhum. Esse? É Isso é mochi mesmo? Uhum. O que, é, que tipo, tem dentro? Um... Ele disse que era... Não é o meu? Não, peguei uma meu assim, então. Era tipo O sabor sake alguma coisa assim, que era o favorito? Né? Tem cheiro assim que a massa já tá ficando passada Essa massa de pão velho. Uhum Saque? Tem Não tem gosto de nada, nada esse negócio dentro é. Esse tá com potencial, eu acho Você quer abrir? Ah, já. Oh, que coraçãozinho! Gente, que fofo! Olha isso! Olha que bonitinho Cheiro de ovo. Uhum. Né? Uhum. Ui! Ui, que cheiro de ovo! Nossa, eu tenho que começar a encheirar. Tem feijão dentro também. Que? É, ó. tem uma coisa em preto, porque é feijão tá escrito ainda. Ah, não. É, ó. Sério? Suíte, azuki e feij... Nossa! Hum, mano. Creme de maca, matcha De feijão doce. Ah, gente, acho que não, hein? Tudo uma questão de costume. Uhum. Né? Se a gente crescesse comendo isso, eu garanto que a gente ia achar uma delícia. Uhum. Você ouviu? Quem chegou? Ai, chegou Pongo Varte é, é, não pula Pongo Ai Graça por surpresas. Surpresas são legais, né? Quando você não tá esperando nada assim. Obrigada. De eu sou grato por sextas-feiras. Hum, como uhum. é bom. <risos> ah, dia de estar tá em casa agora e eu sempre passando a mão na cabeça, <risos> alisando meu cabelo. Ah, eu sou grato por sextas-feiras Por poder vir para casa, ficar com esse coxo coxo aqui oh, ai. e com é esse coxo aqui. Pra gente poder ter mais tempo juntos Parece pegar a minha bunda Vai ah, que... <risos> Tu levou choque? O bumbum veio dar oi A Carol levou choque É esse o bumbum? Quando ele tá nesse tapete E levanta ele sempre Me dá choque, eu não sei o que tem é. Enfim Olha a cara de alegria dele Gente, obrigada por assistir mais um vlog. Amanhã tem mais. Se vocês gostaram, dá um like. Se inscreve no canal se você não fez isso ainda. Muito obrigada por vocês estarem aqui. A gente ama vocês. Beijo. Tchau. Tchau. Até amanhã. Até amanhã.